Meu Deus do céu, parece que a ring Light queimou. <risos> ah, não, ligou. Ah, olha lá. Hum. <risos> gente, parece que a Hang Light queimou. Ô, hum. <risos> gente, eu acho que dá vontade de xingar o um nome nesse vídeo. Só não vou xingar porque esse é um canal de família. Gente, mas dá um ódio, não tá acendendo a luzinha? Já começa o vídeo assim, ó. Aí, ó. Gente, ela liga, ó. Que que ela liga, ó. Quer ver? Deixa eu ver se acende aí ó, acendeu. Aí ó. Gente, mas é assim né, a gente tem que agradecer, então eu vou mudar essa ring light pra ir. Vamos ver o que que dá né. A vida da gente já não é muito boa, ainda vai lá e queima a ring light. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje gente, eu vou trazer pra vocês aqui uma receita diz que tira tudo enquanto é espinha. E eu pensei assim, meu Deus, eu tenho espinha, meu Deus, eu tenho canal no YouTube. Então eu pensei, pronto, já tá aí o vídeo, né? E hoje, gente, eu quero sair daqui desse vídeo com o um rosto lisinho. Nem que come minha cara. Tô zoando, gente. Tem hora que vocês fazem eu falar cada coisa. Então, gente, se você tem espinha, se você aí quer que seu rosto fique bonito, um rosto viçoso, um, um rosto que dá gosto de pegar... Se inscreva nesse canal. Eu tenho certeza que se você tá aqui é porque você tem espinha. Aí, a ring light ligou? Graças a Deus. Daqui a pouco ela desliga, não pode encostar. Deixa o seu like também, que o seu like é muito importante. E depois, gente, você vai compartilhar, enviar esse vídeo aí pro um monte de amigo. Envia no grupo da escola, envia no grupo de emprego, envia tudo enquanto qualquer lugar que vocês podem. E vamos tirar essas espinhas agora. <música> Gente, e primeiro lugar onde você tá fazendo essa receitinha, você vai ter que pegar duas coisas. Tem coisa que não vai ter na casa e vai ser difícil você encontrar em algumas lojas. Mas eu mesmo achei lá no pântano, que é, gente, uma argila verde. Tô brincando, essas aqui não foi achada no pântano não. Foi Jonathan que trouxe da roça pra mim e Jonathan, ele é tão inteligente que ele foi lá e já queimou a argila porque disse que a gente tem que queimar argila. Não sabia disso. Então, gente, você vai precisar da argila. Se você não tem argila, compre nesse lugar aí, natural. Compra também, é... sei lá, arruma no pântano. Ou então pega areia que gato caga aí no meio da rua. Tô brincando, gente. Não vai fazer uma coisa dessa. Porque senão a cara queima... A... Olá, motor? Hoje é difícil, viu, gente? Enquanto eu tô tentando gravar aqui, ainda tem gente me ligando, me chamando pra sair... Gente, eu tô gravando vídeo, eu não posso sair. Então, gente, como eu tava falando, então não vai fazer isso, porque senão sua cara vai queimar. Então só pega uma argila que é tratada. E depois, gente, vocês vão ter que usar um soro fisiológico. Antigamente eu usava água, mas esses dia eu vi na internet que disse que se eu usar água, é, seu rosto vai secar bastante. E o soro fisiológico, ele vai limpar sua pele, mas não vai ressecar. Me senti um dermatologista nesse momento. Então, gente, por isso que antigamente eu andava com a cara bem assim. Eu achava que é porque... Sei lá, eu tava ficando mais novo? Mentira, que era a cara que tava ressecada demais. Chegar tá puxando. Mas gente, vamos fazer essa misturinha logo, porque o povo já tá me chamando pra sair e eu não posso demorar, né? E como aqui na minha cidade tá fazendo frio, acho que hoje eu não vou tomar banho. Tô brincando, eu vou tomar banho sim, gente. Mas, gente, eu não quero morrer a cabeça não, porque esse dia eu tomei gripado, sabe? Então, gente, eu vou até tá colocando um boné velho aqui, <risos> esse boné é de Davi. Eu sei que eu vou ficar estranho, mas é só pra focar só na cara, viu? Depois eu trago receita de cabelo. Nossa, eu tô parecendo aquele, aquelas crianças tentadas? Não tô? Eu vou ir pra câmera de trás pra fazer a receitinha com vocês. Gente, você vai colocar um tanto mais ou menos desse assim de argila numa vasilhinha. E você, gente, vai colocar um pouquinho de soro fisiológico. Só um pouquinho. Não quero, não quero. pode ficar muito... Não, tem que ficar pastosa. Não pode ficar líquida, não. Assim, gente, ela Tem que ficar mais ou menos de jeito assim, ó. Igual tá aqui. Tem que ficar tipo um barro. E, gente, vocês vão mexer até a mão não aguentar mais. Depois, gente, vocês terem mexido, vai ficar mais ou menos assim, ó. Não vai ficar muito bonito, não. Vocês você vai passar assim na cara, ó. não tem mais espinha, no lugar mais afetado. Tem gente que só passa no nariz. Tem gente que só passa assim. Tem gente que só passa assim. Mas eu passo até na sobrancelha. Pois até na sobrancelha dá espinha, tem hora. Então, gente, você vai passar no lugar mais afetado. E eu, inclusive, eu vou passar na cara inteira. Eu vou fazer um pouquinho mais bonitinho aqui, porque é vídeo. Porque eu passo assim tudo. Fico parecendo aqueles bonecos da Tim, sabe? Aqui, gente, ó. Vai passando aqui, aqui é na onde dá mais espinha, mas não onde dá mais espinha, gente, é na testa, até que na bochecha não. Agora, gente, só falta no nariz. Ah, não, falta aqui ainda. Eu tava esquecendo. Agora é passar no nariz. Que eu tô com espinha interna aqui, tá vendo, ó? Uma espinha lá dentro, tá doendo até a alma, eu não posso nem encostar. E diz que não pode fazer de dia, tá eu aqui de dia passando essas coisas. Diz que queima a cara da gente. Mas hoje eu não... acho que eu não vou sair assim, não. E hoje aqui o tempo tá até fazendo um hein? E aí, gente, passei na cara. Aqui tem espinha, mas eu não gosto de passar aqui não, porque senão depois eu não vou conseguir falar. E tem que esperar, gente, até essa massa secar. Antigamente eu faltava dormir com argila na cara pra ver se fazia mais efeito. Mas, às vezes, dava mais espinha ainda. Então, me espere aí, gente. Pronto, gente. Eu tô aqui fora, aqui, meio da minha casa. Porque eu não quero fazer dentro do banheiro, não. Porque, senão, vai virar uma bagunça. Vai sujar lá tudo. Então, vou fazer no tanque aqui mesmo. Aqui. <risos> então, vai ser aqui que eu vou fazer aqui pra vocês, pra vocês verem. Porque, senão, vai cair barro lá no banheiro. E, mãe, me bate. Aqui, gente. Só você enxaguar normalmente. Faz um movimento tipo esfoliando a cara. Se você deixar muito tempo no rosto e se você deixar o mesmo tanto de tempo na hora que seca, vai dar o mesmo efeito. Não existe essa coisa de se deixar mais tempo vai fazer mais efeito não. Gente, lembrando que não é pra você esfregar a cara não, é só passar assim de leve, ó. Gente, mês que eu fiz, parece que eu ainda tô cheio de espinha, mas diz que se a gente usar muito tempo, igual antigamente eu fazia isso toda semana. Então parece que eu tinha menos espinha, mas agora eu parei de fazer, eu tô enchendo de espinha, ó. Só a luz natural mesmo pra vocês verem. Mas é assim mesmo, né, gente? A gente tem que cuidar porque senão a gente vai ficar parecendo o okay, quê? Um sujo. Não que eu esteja falando que espinha é sujeira, não leve pra esse lado. Você vai passar um protetor solar, de o que você tiver na sua casa, principalmente se for sair no sol. Tem gente que passa argila e sai no sol. Pronto, gente, é... daqui a um tempo, se vocês me seguem lá no Instagram, que vocês vão ver se a pele mudou ou não mudou. Que lá no Instagram eu nem sempre uso filtro, né? E faça, gente, isso. Eu tava falando mesmo agora pra uma mulher aqui no Instagram, que sempre quando ela estiver assim, nervosa, sempre que ela estiver ansiosa, ela fazer isso que ela vai desestressar bastante, né? Então, cuide de você mesmo. Esse é o exemplo do vídeo hoje. É igual, né gente, fala que vai tirar espinha, não fala que vai tirar fiúra, não. Então eu aposto que daqui a uns dias a espinha vai secar bastante. Então sempre passa protetor depois de você fazer isso. Porque, gente, se você não passar creme, é... vai vir mais oleosidade ainda. Minha pele não é muito oleosa, ela é mista assim, né, nem muito seca e nem muito oleosa. Mas é assim mesmo né, espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês tenham divertido, gente vai ficando por aqui esse vídeo, envia esse vídeo para um amigo seu, aqui embaixo tem um monte de vídeo, gente vai assistindo esses vídeos, vai maratonando, ajude o canal a crescer e até a próxima, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até a próxima.